Milhas Fácil é uma empresa, aliás, é a maior empresa de emissão de passagens por pontos de milhas do país. É Milhas Fácil. É, eu, eu, eu já sou um, um profissional da área de promoção em turismo há muitos anos já, sabe? E, e daí o Milhas Fácil tomou conhecimento do meu trabalho e me convidou através de uma pessoa que já representava o Milhas aqui em São Paulo. Né? E aí ele me convidou para conhecer o Milhas Fácil. Eu conheci e gostei do que vi. Né? É, é, vi é, é, que era um trabalho sério. Fui lá, conheci e realmente foi o que... Até, até me surpreendeu, um pouco mais do que eu esperava, né? Eu tomei conhecimento do Contel acho que já tinha, um, eu, eu acho que eu tava uns 10, 11 meses já no Milhas Fácil, e, e eu ouvi o Outros promotores, o Roberto, acho que o Pedro, comentando que ia entrar o Contele. Depois o nosso diretor, Augusto, informou a gente que ia ter um Contele. Né? E até então nem tinha ideia do que era Contele. Né? Até brinquei no início, é um fiscal eletrônico. Né? E é, é, é alguém que vai estar fiscalizando a gente. Né? E não deixa de ser um, um, um gerente eletrônico que a gente tem. Né? Então, legal. E aí, familiarizei com o Contele. Hoje, a gente sai... Eu, por exemplo, eu, eu, eu, eu, eu gosto de deixar minhas visitas já pré-agendadas aqui no Contele. Né? Se não der para ir, ou às vezes o trânsito de São Paulo é cruel mesmo. Você agenda a Zona Leste, de repente alaga tudo na Zona Leste, você tem que ir para a Zona Sul, então deleta tudo. E aí é legal porque ele aceita, né? E não há essa cobrança do milhas fácil... É para que a gente seja obrigado a visitar aquilo. É de livre-arbítrio nosso escolher quem vai visitar. Desde que atinja a meta solicitada pela empresa, no número mínimo de visitas, a gente é livre para organizar as visitas. Né? Então, tranquilo, sabe? É, é, é, um... é interessante, porque eu até... a bateria do celular ela não aguenta muito, né? para mim, pelo menos, porque o interessante é quando você agenda a visita, vai lá e clica no GPS do próprio Contele, ele já vai indicando o caminho, a agenda a visita, ele vai indicando, se puser pelo horário, por exemplo, a primeira agendamento que eu fiz no Contelo, eu coloquei 10 horas na Beta Brasil em Santo André, ainda me lembro, 10 horas na Beta Brasil, 11 horas na NR em São Caetano, 12 horas na Sankatur em São Caetano, e ele cobrava os horários, ó, tal hora você teria lembrando. Então eu achei muito interessante essa parte, sabe? Todo mundo comenta que tem um, um policiamento, né? Eu, eu, eu encaro isso como normal, porque eu também sou, eu sou prestador de serviço, sou empregado e também sou patrão eu tenho, em alguma hora, eu tenho que cobrar de alguém, então, é, é, eu vejo essa necessidade, até da gente ter um controle de visitas, porque, eu estou dizendo para você, eu, ontem eu puxei Zona Leste, eu fui fazer Zona Leste, eu fui até Ferraz de Vasconcelos, são 44 quilômetros da Avenida Paulista até lá, então, tá lá. Eu só volto lá daí, se necessário, daqui 45 dias. Então, agora eu tô aqui em Santos. Hoje foram 92 quilômetros para chegar até aqui. Vou subir a serra mais 92. Né? E nesse meio vou visitando. Então, o Contele vai ajudando a gente a organizar isso. Amanhã eu já fiz essa região, já fiz o que eu tinha de Contele e eu coloquei ali. Então, eu acho que ajuda a gente também. Né? Ajuda bastante a gente na programação das visitas. acho que sim, Milhas Fácil, é, é, a gente tem um, uma pessoa de relacionamento, que eu repito, é nosso gerente regional, ele cuida disso. Eu sinto que tem um lado, um lado humano, sim, tem que ter. Né? Por mais é, é, mecanizada que seja a empresa, por mais é, é, informatizada que seja, tem que ter o lado humano, que é o tal do, do, do... relações humanas. É, né? Nós somos humanos, nós precisamos conversar com alguém. Milhas Fácil com, com o Contele, para mim. É o meu dia a dia agora, tá normal, a gente agenda, tem dias que são revisitas, tem dias que você tem que ficar parado para dar atenção para todo mundo, então tem que ligar um dia da semana, tem que tirar para sentar, responder e-mail, fazer tudo isso. Mas é quase todo dia o uso do Contele. Não, não, não recomendaria, eu tenho recomendado... Tenho mesmo, né? Algumas empresas que a gente chega até brinca, olha, tô... o meu chefe é o Contelli, está aqui comigo. Então não tem mais enrolação, né? Porque a gente que trabalha, cara, eu tenho família para criar, eu vivo desse meu trabalho, minha vida é isso que eu faço e eu faço o que gosto. Estou aqui a passeio, porque meu trabalho é um passeio, eu gosto dele. Então... Eu faço porque gosto e faço isso com prazer, então não tem segredo nenhum. Agora tem gente que faz isso por obrigação, aí precisa do Contele mesmo. Porque há uma decepção muito grande entre o currículo da pessoa e a vontade da pessoa fazer aquilo que ela escreveu. Porque quem vê currículo não vê competência. Né? O cara é admitido pelo currículo e é demitido pelas atitudes. Então, você pega um bom currículo... Né, que já aconteceu comigo, pegou uma pessoa pelo currículo, e eu, na hora de visitar o cara não saiu. Né? Então, se ele tivesse um Contelli na mão monitorando ele, né, eu acho que a consciência dele... Oh, não, não, não precisa nem de consciência, precisa de, de né, é, inteligência do cara. Amigo, eu preciso visitar, senão estou na mira da espingarda. E o Contelli veio para isso. Eu acho que o Contelli... Ele é um monitor, ele é um cara que está ali do teu lado. né? tenho que marcar o Contelli, tenho que fazer visita o Contelli. E o Milhas determinou uma quantidade de visita o Contelli para a gente fazer. Né? Então ele está sabendo usar. Está sabendo usar, assim. Acho que está bacana.